Aí rapaziada que estamos de volta com mais um The Last of Us aqui O Left Behind O que que acontece? Não tô lembrado não O Van Damme acabou indo buscar cavernitas lá em Portugal na casa dela <risos> Rapaziada <risos> Beleza, pra quem já viu a primeira parte do game Essa aqui é o Left Behind que é simplesmente As partes que não foram mostradas no jogo original É uma DLC Benta Rápido. Que? Vagalumes? Se abaixa! Oh. Oh, quem são esses caras? Ah. imbecil! Afaste-se! Ah. Joel! Me ah. abrace! Acho que o Joel apagou Que inferno Achei que tinha sido mordida Eu sei E foi muito massa Você não vai me matar, né? Eu não te via Há nem sei quanto tempo 45 dias Bom, 46 na real Quer saber o que andei fazendo? Todo esse tempo Achei que você já era é. Aqui. Olha. Não pode ser. Dormindo sozinha? Eu tive que dormir com Alice por três anos. E ela cheirava mal. Você é um vagalume. Você ainda tem. O quê? O que está fazendo? Estou tentando não ser pega com o um vagalume no meu quarto. Relaxa. Não tem nenhum soldado nesse andar. Aqui. Parabéns. Ei! Estamos de boa? Estamos de boa? Eu sumi e você tá brava. E eu te devo uma explicação. Vamos sair daqui, eu te conto tudo. É quase de manhã. E eu tenho treinamento militar. Sabe? Pra aprender a matar vagalumes. Veste uma calça logo e vamos. Sou tão burra. Ah, qual é? Alguma vez a gente se deu mal? Merda. Ah, vamos lá, qualquer coisa. Porra! Agora sim. Ok, vou te deitar de lado. Meu Deus. dar algum tempo. Vou achar algo para dar pontos, ok? Carlos, fica de olho nele. Eu volto num segundo, prometo. Beleza, ó, oh, ela fala beleza, beleza também onde é, que eu vou? é, essa parte do game se passa quando o Joe estava ali ferrado E aí ele tinha que achar os seus suprimentos para curá-lo Sim Agora eu e a Cavernitas aqui Vamos simplesmente tratar de achar os itens necessários Sim Para curar o Mano Joe Cavernitas, fica ligado, aí. Okay. Vamos vasculhar a área benta Uh-huh. Acho que eu lá em cima. Vamos subir lá em cima, então. Cabernitas esqueceu o que ocorre. Aqui, é agacha. Faça um curso, vai estudar! Rapaziada, tá, tá rolando um silêncio cabuloso aqui, hein? Ah, merda! Por que, que ela disse isso? Não disso. A porta tá aberta, Cabernetes. Ó, oh, tem essa visão aqui Que ela escuta os passos Dos inimigos Ok. Só que eu não sei se vai rolar umas capoeira aqui ou não Então vamos de boa, de momento Tudo na tranquilidade Altamente sinistrão Ó, oh, tijolo Farmácia Westons. Que animador. Veja, temos um tijolinho bento de arma. Ó, tem alguma coisa aqui no chão, garbanitas? Legal. Que já tem como abrir aqui, ó. Colocando o bols código. Trancado. Ó, o que tá escrito ali? Vai lá e vê. Combinação necessária. Vamos direto nessa farmácia aqui. Demorou, é nós. Reverte. Acho que eu posso. Uh. Acho que posso deixar em alguém, até por tá vazio, quase. Ó, oh, já tem uma paradinha aqui, ó. Qual é que é? Você engoliu as pílulas e deixou o frasco? Yep. Ah, nossa. Tem cuidado. Cabernetas acabou zoando, aí. Jantaram e deixaram só as embalagens. Ah, qual é? Vamos continuar? Ah, claro. Tá tudo vazio Ó oh. Alguma coisa? Alguma coisa? É que é um DVD de Playstation, hein? É. Beleza, ó oh. Eu acho que é capaz de encontrar alguém, assim, surpresa assim, sim <risos> Encontrou uma tiazinha aqui, ó oh. Essa aguinha que tem tá escrito aqui Western Flu Shop now available. Cadê? Tá rolando umas vacinas Sinistra aqui. Ó, oh, deve estar tá aqui dentro. Ó, oh, coisa brilhando pra cá. Ó, oh, portinha, portinha. Qual é? Olha lá, tá lá dentro. Kit de primeiros socorros. Como é que eu entro lá? Como é que eu entro lá? Precisa de chave. Precisa de chave. Ó, tem um papelzinho no chão. Será que é a carta do, do... Do cadeado? Ó, please read. O farmacêutico. Talvez ele tenha uma Combinação chave. Combinação 30. 35, 30, 31. Beleza. O farmacêutico enlouqueceu e me atacou. Eu acertei ele com força. Ele está inconsciente. Eu tranquei ele na loja. American Princess ao lado. Por favor, consiga ajuda para ele. Combinação 35, 30, 31. Tranquilo. O que que é com? Desce! O Loki tá lá dentro A gente vai ter que ir lá Deixa lá E abrir o, o, o cadeado lá Beleza, Cavernita? Se prepara Amarre seus cadarços Prepare suas luvinhas de boxe que o negócio vai, vai começar, aí. Vou apagar a luzinha só por precaução penta. 35 pra direita 30 pra esquerda 31 pra direita Funcionou Ai, Jesus Beleza, segura e triângulo <risos> Cuidado, Cavernita, cuidado Ó, ó Tu só certezas um job a te defender. Só o tijolo e aqui ah, a pacquinha da porta. Fine French faz logo. Beleza. Okay. Ó, a chave tem que estar tá aqui, ó, ó o lock aqui, ó. Ah, a, é? a chave da tá nele, ó. Ah, droga. Ah, vai brincar. Não ganha vida, não ganha vida. Nada. Onde é que tá? Ó, essa tem boa A chavinha. Ah, chave. OK. Oh, louco ah. o jogo, lock, Cabernetas, fica <risos> esperto aí Vamos ficar ligado, se Beleza, é claro. rolou uma certo. cartinha Chave, Bilhete. farmácia Vamos lá Fazia, tava rolando umas fotos aqui É verdade Eles pegamos a chave, agora a gente pode abrir aquela porta Só simplesmente vir atrás do balcão Tá rolando os bonequinhos aqui Beleza, vamos direto derrapar naquela porta então, Cabernetas oh. ah, oh. ah oh, Escutei, mas tô sendo fora, pra o que é o cavernito? Espera, bate ah, <risos> aqui. isso. Que histórico que parece. de gritar no meu olho. Olha o loco aqui. Peraí, como, como que a gente vai bater nele? Não sei. <risos> Ai, ah, então não sei. Vai lá pra trás. Aí, apaga gente. aqui. Flipa pra dentro. Vou jogar a cavernita. Chegando. Cavaco. Nossa, cabeça aqui no cavaco aí. Ó. Pula. Já até na portinha. Tá bem, cavernito? Hum. Tá. Ah, isso. Não, viu? Ô, jogo. Um helicóptero militar. Deve ter alguma coisa lá. Oh, o Loki tá aqui ainda, hein? Beleza. Ah, beleza. Ele não tem a chave. Vamos, tranquilo. A gente passa por dentro aqui. Peraí, só. Vai ter uma arma aqui alguma coisa mais profissional. Ele vai ter que agachar aqui. Acho que é ele e passa aqui, hein? Coloca em jogo. Ok, passa pro outro lado. Por aí. Vai. Não, não, não. Não, não aqui tem uma passar. O, ca o caverninha com o seu radar cavernal, ó, oh, já identificou. Ó, oh, tá rolando uma bolsa ali. Ó. Oh. Boa. Tesourinha benta. Beleza. Tem como fazer uma faca do amor. Só que não tem como sair. Tranquilo. Tem como subir aqui? Caberitas, estamos indo, estamos indo. Tranquilão. Ó, oh, tava rolando um, um salãozinho de unhas. com um lock. Oh, god. Com sintomas de estar morto. Ah, sem estruturas. Bem, pelo menos posso usar isso. Beleza. Pegamos essa paradinha. Agora. Vamos ter que jumpar aqui, ó. Ah, <risos> Fica esperto, hein? Começa a falhar a lanterna. Ah, ok. Tem que dar um chifre isso aqui. É o okay. quê? É. Será que ela pula lá embaixo? Lá vamos nós. Rápido. Aqui em cima. Nossa, cara, foi por pouco, hein? Você foi bem rápida. Estou impressionada. Valeu. Vamos nessa. Vamos subir. Então, como encontrou eles? Os vagalumes? Isso. <risos> Lembra daquele vagalume que você mordeu e roubou a arma? É, eu lembro dele. O nome é Treva. Então, eu vi ele descendo a rua e fui atrás dele. Segui ele até o beco e esses vagalumes me emboscaram. Eles me levaram direto para esconderijo deles, para Marlene. Você ficou com medo? Apavorada. Achei que dessa vez ela ia atirar em mim de verdade. Mas em vez disso ela disse, por que demorou tanto? Eu estava me esperando. Ela fez de você um vagalume? Algo assim. Aquela coisa de tentar me matar foi um teste. Queria saber se eu tava mesmo envolvida Ah Ah Onde é tá Eu tô seguindo ela Vamos flipar pra dentro, vai casinha A tiazinha sabe ali, beleza Mas pode também não teres que ajudar o teu Sim, mas eu acho que isso aqui É outra parte da história já Ah, ok É, o jogo tá bem, ó. Então ela vai falar alguma coisa Você aqui Você já achou ó, a luz? Ha, ha, ha Ai, desculpa, eu não queria ofender seu povo. Então, acredita eu nessa história? Você que, que eu que ela é que eu sei é que eu não sou soldado. Acho que não, são amigos. Hum. 30 dias, uma hora. As pessoas estão ficando infectadas toda hora. Eles só estão escondidos. Você encontrou mais infectados? Como parte da imunização, iniciação, eles me fizeram matar esse. Ano. Merda, se esconde! Nossa. Cara. Desculpa. Não ando meio tenso Cuidado, tá molhado. Oh, God. Oh, louco, e, peraí. Então... <risos> Escorrega, não, Eli. Oh. foi a primeira coisa que eu perguntei pra Marlene. Ela quer você protegida naquela escola idiota. Eu nem deveria vir aqui ver você. E ela com isso? Ela não quer que eu coloque você em confusão. Beleza. Ei, lembra quando eu trouxe você aqui? O que estamos fazendo aqui, Riley? Tenho uma surpresa pra você. Hum, o quê? É um dinossauro? Talvez. Você é sua amiga de novo, se for. Você vai ter que esperar pra ver O tá muito silencioso, muito calminho o game, hein Cavernitas? Sim dinossauro um Ó Tá rolando umas arminhas aqui de água Sabe, peguei elas de volta Nossas arminhas d'água? Mentira! Tá me dizendo que o cabo babaca devolveu? Peraí. Claro que não, ah, não se peguei psicoso. no escritório dele Really? Eu tava com elas nas mãos <risos> Mas te pegaram mas me pegaram. Não acredito que o Winston se foi. Você soube? Aham. Sabe como aconteceu? Contei. Disseram que ele caiu do cavalo, infartou ou algo assim. Cara, quantos conseguem morrer de causas naturais nesse mundo? Ninguém que eu saiba. Exato. Vamos ver o que ele nos deixou. Sério? Ó, oh, já tem um livrinho bento aqui Que? Esse é o Winston? Cara, ele era bonitinho Aí falou Bingo! Quer um pouco? Vou beber Claro Champanhe Cuidado, isso não é cerveja Por favor oh. Peraí, ele Meu Deus! Aqui, que nojento. Eu falei. Saúde, Winston. Peraí, era isso o segredo? Isso uh, é forte. Vamos. Oh, meu Deus. E aí? Vamos seguir ela. Hum. E aí? Não sai. Pra cá, ó. Deve ser pra cá. Uma aguinha, Porta. A Tiziano já não tá mais nos levando, Em Cavernitas. Agora acho que é nós. eu Cadê a Loki? Ellie, me ajuda a Como é isso? que é o negócio? Olha ali! O Loki, Cavernitas, você nem me falou? Fica tranquilo, hein? Ó. Oh, Deus. Tá. Tá, oh, louco! É, agora já é. Sabe o que? Que tal procurarmos outro caminho? Essa porta aqui. é bica oh, ela. Parece bom. Peraí, outro caminho. Ó, tem essa porta aqui, ó. Peraí, peraí. Ó, ó, ó. Tem que levantar. Ah. Coloquei tá. pro barnetas. Cuidado lá dentro. Quando eu me desculpo, Beleza, Agora ela abre a porta para ele. Será? Sim. Bom. Ó. Oh. Você vê alguma coisa? Really? Abre a porta do amor. Ax. Ah, Ah, Segunda vez hoje, Riley. Really. Como é que a gente nunca achou esse lugar? Vamos, achei a máscara perfeita pra você Riley. Really? Perfeito Beleza, vamos colocar a máscara Olha aqui só. Coloca aí <risos> Acho que ela não é, <risos> é. maneiro Agora ruge. Ruge é ele estou oh, lá nos cantando. Rrrr. Rrrr. Rrrr. Oh, tem que fugir forte, ó, oh, forte, oh, olha aqui. Oh, ah. ah, ela curtiu. Agora sim. Vamos ver o que tem mais nesse lugar. Olha os fantasminhas cabulosos aqui em Cabernitas. Cabreirão. Que localzinho Cara, da hora. Olha quanta coisa. Aqui rolavam umas fantasias pintas É assim: Draculinha Zé do Caixão Dona Ofélia. É o quê? Trem da Alegria. Aquelas máscaras são ainda mais do Peraí, mas o que, que essas Loki vão fazer aqui nesse lugar? O quê? Eu gosto Não. de vampiros. Como eu já meteu outra máscara? Essa já é cabulosa, hein? Cabelinho de lado e tudo mais. Drácula! Ó. <risos> Na verdade, Condessa. Eu sou a Condessa Drácula. <risos> <risos> <risos> <risos> ok. A porta aqui, dentro do nosso olho, cavernetes. Be careful. Sempre olha pra esquerda, Gabinitas. É, é inteligência ah, dos magos. tive uma ideia. Ai, ai. Tá vendo tá os carros lá embaixo? Aqui. Ih. Peraí, vou pegar lá Sim. Ó. Oh. Tem que acertar no um carro? Sei lá, só sei que vai te fazer um o que barulho. O o azul é meu. Jogamos tijolos. Quem quebrar todas as janelas do carro ganha. Vermelho. É de brincadeira? Eu sou fera nisso aí. Tá bom. Quem perder, responde uma pergunta. Sem sarcasmo. O <risos> que é isso? Verdade ou verdade? Beleza, idiota. Tô dentro. Beleza, o vermelho é meu então. Ó, ó, ó. Ô, louca, tiazinha, já acertou! Ô, oh, cadê mais tijolo? Não é disso. Ó. Oh. mais Droga! E é assim que se faz. Ah, é só logo queria pegar o tijolinho Vai, vai, vai. Ó, oh, pegar na frente aqui. É, já foi jogo. Duas já eram. A gente já quebrou três, que Ó, ó, ó. É! É isso aí! Pera, onde é que tem tijolo? Ei, Qual que falta? Isso aqui é vidro? É. Ó, oh, louco <risos> jogo! <risos> Nossa! Droga! Tem que quebrar do outro lado também. Ó. Oh. Eles falam só mais um, eu acho, Cavernitas. Olha ela vai. Oh, é ruim. Ô, oh, louco, tava certo, aí, Cavernitas? tá mentindo o jogo. Ô <risos> ele! Errou. Eu comecei a achar que você ia ganhar. Ok. Bom, trato é trato, né? É só perguntar o que você quiser. Tá. O que precisa pra gente voltar e ser como a gente era? Uh, nave espacial. Sem Já sarcasmo. Tipo as naves espaciais intergalácticas gigantes com dois motores de dobro. Ellie. Sei lá. Continua fazendo o que você está fazendo. Está hum. funcionando. Já era? Tudo bem. Me segue. Estamos quase lá.